tutorial. Ponto de luz de pingente de cordão com frisos velhos. Primeiro passo vamos utilizar a montagem da inspiração ao real com strass, pingente de cordão velho Tec Bond e o um pedaço de friso velho. Vamos fazer um enfeite de ponto de luz. Do pingente de cordão colocando o fim da cola Tec Bond em pingo e colocando o strass. Logo após deixo aqui por uns 10 segundos secando e vou vir colado com todas as pedras coladas sobre o pingente o quanto ele já se transformou. Vamos pegar a cola que bond colocando sobre as laterais desse pingente, sobre essa bolinha, e vamos colar essa parte do friso, essa parte desse buraco, deixando aqui por uns 60 segundos colando. Olhem só como ficou. Vamos utilizar uma molinha de caderno velho, colocando a cola quente em círculo. E logo após, até que bom, já ainda com a cola quente, ainda quente. E vamos colar o pingente de colar sobre a mola em 60 segundos até secar. Tem uma playlist para vocês fazerem essa molinha. Logo após, eu venho com a cola quente colando sobre as laterais dessa molinha para ficar mais sustentável. E secar por 60 segundos. Isso é o nosso estresse já pronto. Olha, vejam agora o resultado dele do antes para o depois. A vontade é o real Coloca ele em um lindo penteado Da Barbie e as sapatilhas mágicas Veja como colocar esse ponto de, um ponto de luz Eu não coloco no, acima um pouco do coque, Mas não no meio do buraco, certo pessoal? Vou girando do lado da direita Vou ajeitando e deixando ok Olhem só como ficou A gente é com o aplicativo Woman Make Up. Your... Já link na descrição desse vídeo Esse aplicativo Veio um enfeite de brinco do aplicativo E salvei E olhem só depois de feita a realidade, né? Que eu acabei de fazer. é ao real. A ideia é você reutiliza e reaproveita, ajudando o planeta. Barbie e as sapatilhas mágicas. Vejam um o enfeite no penteado: penteado coque pérolas de rocha. A playlist deste penteado e no final desse vídeo. Gostou do conteúdo? Comenta, dá o seu like e inscreve-se no canal. E até os próximos conteúdos. Vejam mais vídeos de artesanato criativo.